vamos aprender a encontrar a paz no mundo agitado. E nesse mundo agitado é muito comum, quando a gente não está bem, ouvir isso. O mundo está contra mim. Você já repetiu isso mentalmente? Ou até mesmo falou? Nas horas sombrias a gente pensa isso. E até é compreensível pensar assim. Mas é justamente esse pensamento que nos limita, que nos impossibilita de sair da situação que muitas vezes a gente se encontra. Ansiedade, estresse, infelicidade e exaustão, costumam ser sintomas de uma doença muito maior e mais profunda, isso é o ponto mais importante de se entender. São sintomas de como você se relaciona consigo mesmo, com as outras pessoas e com o mundo. Se a pessoa está tomada de estresse, de ansiedade, de tristeza, de depressão, de exaustão, ela tem um problema em um desses pontos, ela não sabe se relacionar corretamente com ela mesma, tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, ou tem dificuldade de se relacionar com o mundo, ou um pouco de cada um. E é justamente sobre isso que tem que ser trabalhado, e é sobre isso que se trabalha durante todo o programa do treinamento Mindfree. Isso são sinais de que algo está errado na nossa vida, na sua vida. Muitos dos nossos problemas resultam do nosso estilo de vida. Essa dificuldade de se relacionar com a gente mesmo, com os outros e com o mundo, é consequência de um estilo de vida inadequado. Então, o segredo é construir um estilo de vida anti-estresse, construir um estilo de vida mais adequado, um estilo de vida que te proporcione mais produtividade, equilíbrio e felicidade. Se você aceita isso, que esse estilo de vida pode ser modificado e você precisa modificá-lo, se tem uma porta aberta para uma abordagem de vida radicalmente diferente. Encorajando a viver a sua vida agora, nesse exato momento, estar presente no aqui e agora. E parar de adiar a sua vida para amanhã. Não se trata de mudar toda a sua vida. Mas se trata simplesmente de mudar a sua perspectiva, o seu ponto de vista sobre a sua vida. Sobre como você se relaciona consigo mesmo, sobre como você se relaciona com o mundo, sobre como você se relaciona com as outras pessoas. Porque você não pode mudar o mundo, você não pode mudar as outras pessoas. Você pode mudar você. Isso está sob o seu controle, sob o seu domínio e sobre a sua autoridade, sobre a sua escolha. Isso você pode fazer. E o Free ajuda você nesse processo. Eu preciso ter claro que agora é o único momento que você realmente tem. Libertar a mente é despertar para isso. Isso é ser mind free. Isso permite você ter paz no mundo agitado. Isso permite você se conscientizar da vida que você já tem, em vez de focar na vida que você gostaria de ter. Com certeza existem muitas coisas boas e positivas na sua vida. Isso proporciona paz e aproxima você dos seus sonhos. Isso ajuda você a parar de ficar adiando a sua própria vida.